Bem-vindos e bem-vindos à FBC. Meu nome é Itana. Eu sou professora do Centro de Matemática, Computação e Cognição da FBC, o CMCC. Sou engenheira de computação. Tive o privilégio de dar a segunda aula da FBC quer dizer, desde 2006 aqui. E eu vou falar agora um pouco para vocês do que que é o, de alguns dos princípios do bacharelado em ciência e Tecnologia. Bom. Esse bacharelado, na verdade, é o curso que vocês entraram na universidade através deles, que você, dele que vocês ingressam na FBC para quem escolhe a área de ciências exatas e não as licenciaturas, né? E vocês devem ter percebido que vocês não escolheram um curso de engenharia ou um bacharelado no vestibular. Vocês escolheram a UFBC. É, e é através desse curso que vocês entram no FABC e é através desse curso que vocês saem do FABC. Significa que vocês não podem fazer, é, não podem sair do FABC sem se formar com um bacharel de ciência e tecnologia. Em contrapartida, vocês necessariamente se formam em dois cursos no FABC. E qual que era a ideia? A ideia era de que todos os alunos dessa universidade deveriam ter e devem ter uma formação interdisciplinar. Numa percepção de que a ciência atualmente, né, isso a gente está falando de 15 anos atrás, mas atualmente cada vez mais comprovado, ela, é uma, ela precisa de conhecimentos, muitas vezes ela precisa de conhecimentos é, correlatos, o que significa que muitas vezes para a ciência avançar é necessário que a gente tenha um conhecimento profundo numa determinada área, mas que a gente consiga dialogar e conhecer conhecer áreas correlatas. Então, a ideia é que vocês tenham necessariamente uma formação ou um contato com uma formação mais intermultidisciplinar. Né? Nem todas as disciplinas são totalmente interdisciplinares, porque tem conceitos que são por si só conceitos, mas eles vão, inter, eles vão conversar entre, entre si e vocês vão ter uma percepção muito clara disso no final do curso. E a ideia é que, em paralelo a isso, vocês devem ter, vocês viram a palestra do professor Bebe lacqua vocês não necessariamente vão fazer um curso igual, todo mundo vai fazer um curso igual. A ideia é que todo mundo tem um núcleo que a gente chama de disciplinas obrigatórias, que esse sim, todo mundo vai ter igual que é um curso forte, são disciplinas conceitualmente fortes, necessárias, obrigatórias para qualquer pessoa que trabalha com ciência e tecnologia, mas vocês não precisam, na verdade, todo mundo ter a mesma formação e ter um bacharel em ciência e tecnologia igualzinho. Então esse é, um, esse é um dos outros pilares da nossa universidade, o professor como mencionou, que é a liberdade de escolha, né, numa perspectiva de que as pessoas não são iguais. Eu sou engenheira de computação e o meu colega, meus colegas são engenheiros de computação, mas não necessariamente a gente tem o mesmo caminho, o mesmo interesse, o mesmo percurso na vida. Então a ideia é que vocês tenham a opção de fazer essa formação. Então, por exemplo, a gente pode fazer um bacharel em ciência e tecnologia e dar um enfoque maior em química. Ou eu posso fazer um bacharel em ciência e tecnologia e dar uma, um bacharelado maior em computação. Ou eu posso dar um bacharelado Fazer mestrado em ciência e tecnologia e ter uma formação extremamente multidisciplinar, fazer várias disciplinas de várias áreas. Então, isso é uma escolha de cada um. Né? Então, isso é uma questão de que o professor lá mencionou, né, de que vocês vão ter uma liberdade de escolha, vocês vão ter responsabilidade nessa escolha, vocês vão perceber que a gente, às vezes, começa a errar um pouco as escolhas e depois vocês vão cada vez mais. Uh, Entendendo aquilo que vocês querem, entendendo discipl... o caminho que vocês querem tomar, e aí as... as escolhas vão ficando mais claras. E também, se vocês errarem numa escolha, não tem problema nenhum. Bom, então, o Bacharada em Ciência e Tecnologia tem isso, ele quer dar o DNA da UFDC, é essa formação interdisciplinar que vocês têm logo nesse bacharado, no começo. Então, uma outra forma de ver o conhecimento na luz dessa questão da interdisciplinaridade, foi não ver o conhecimento totalmente segmentado. Então, por exemplo, eu fiz um curso de engenharia de telecomunicações tradicionais há mais de 35 anos atrás. Então, eu tinha disciplina de cálculo 1, 2, 3, 4, física, 1, 2, 3, 4, química, 1, 2, é tudo química, física, matemática. Que é como vocês viram agora, é, até agora, no ensino médio. Tá? A partir de agora, a gente vai fazer um outro recorte do conhecimento, justamente para ter é, é, numa visão de como está a ciência do século XXI, como, quais são os principais temas e eixos fundamentais de conhecimento que qualquer pessoa, qualquer engenheiro, qualquer cientista precisa conhecer. Então, esse conjunto de disciplinas obrigatórias que vocês vão fazer, ele está dividido em seis eixos, que, é, que são Estrutura da matéria, energia, processo de transformação, é, representação, que no caso é a matemática, né, que liga, que, que, que nos ajuda a representar uma série de fenômenos da natureza, a informação, numa, numa perspectiva de que nada do, muito do conhecimento que a gente tem hoje, nada do que a gente poderia ter feito seria sem a alta capacidade computacional que hoje a o homem, a ciência tem. Então, vocês imaginam, por exemplo, um exemplo, o projeto Genoma. O Genoma, a gente jamais poderia decodificar o código genético dos seres humanos se a gente não tivesse uma alta capacidade de computação. Enfim, a computação está em tudo, se vocês pensarem isso na vida de vocês. E isso foi feito lá. O projeto foi elaborado em 2005 por uma equipe liderada pelo professor Bevilaco. Mas imagina hoje, o que é o nosso mundo hoje sem a tecnologia? Então, a tecnologia da informação é algo que vocês precisam dominar. E as humanidades? As humanidades são um eixo extremamente importante. Eu não conheço outras universidades, que, a não ser que têm Embaixado em Ciência e Tecnologia, em que é obrigatório que os alunos tenham disciplinas como ética, como sociedade, porque um dos... E esse é um dos grandes diferenciais que vocês vão ter aqui. É muito importante vocês serem grandes profissionais extremamente conhecedores do conhecimento, mas que vocês saibam olhar para o entorno da sociedade, para o mundo que vocês vivem, para a sociedade, contribuir para a sociedade. Então vocês vão ter contato com disciplinas da área de humanidades nesse eixo. E Então esse é um conjunto de disciplinas que se a gente pegar dos, do total de horas que vocês têm que fazer no bacharelado, vocês vão ter essas disciplinas distribuídas nesses seis eixos e vai totalizar 46% dos créditos que vocês têm que fazer. Bom, aí eu falei para vocês, ah, então eu posso fazer um achado com ênfase em computação, que é uma área que eu faço, então é mais fácil dar exemplo. Então, o que, que eu depois das disciplinas obrigatórias, eu tenho um conjunto de disciplinas de opção limitada, que são justamente onde eu vou dar um pouco da ênfase e a direção daquilo que eu quero fazer. Então, se eu quero ser um bacharelado em, em ciência de tecnologia que tem um viés mais para computação, eu vou pegar nesses 30% de disciplinas, opção limitada, disciplinas dos cursos de computação. Na verdade, no caso, eu tenho um em ciência da computação, na FBC, que é um curso que a gente chama após o BCT. Mas, apesar da gente falar após, está errado. É durante o BCT, porque, na verdade... A, o FAPC tem uma coisa muito boa aqui, vocês não precisam fazer as coisas em série. Então, na medida, quando você tá, quando vocês estão fazendo o bachá, as disciplinas obrigatórias e vocês escolhem as opções limitadas de outros cursos, vocês já estão fazendo outro curso. Então, tem uma sobreposição de cursos. Então, é muito importante que quando vocês começarem a fazer as matrículas de vocês e as escolhas de vocês, vocês conheçam os cursos. Para saber exatamente como vocês vão fazer suas escolhas. Então, se eu quero ser um bacharel, bacharel em Ciência e Tecnologia e com ênfase em Computação, eu vou pegar um conjunto de disciplinas da Computação e vou começar a fazer. E a gente estruturou a universidade de tal forma que se eu fizer isso, começar a pegar minhas opções limitadas, já no bacharelado, visando terminar, por exemplo, Ciência da Computação, e eu, eu for um bom aluno ou uma boa aluna, você vai conseguir fazer os dois cursos em quatro anos. O bacharado em ciência e tecnologia em três e o bacharelado em ciência da computação em quatro. É obrigatório fazer em três ou quatro anos? Não, não é. É obrigatório fazer em feito? É. Então, isso é uma coisa que é muito importante que vocês tenham em mente, né? Essa não é uma universidade fácil, os cursos não são fáceis, não existe engenheiros ou cientistas que fizeram. Cursos fáceis, né? então vocês vão ter que estudar e muito. Mas, com essa liberdade de escolha que vocês têm, podendo dar o ritmo que vocês querem, vocês vão poder fazer cursos maravilhosos e vão ter uma formação excelente. Então, aqui eu já estou entrando num outro assunto que é co como eu vou fazer este bachalato, que escolhas que eu vou fazer, já que eu tenho tanta liberdade de escolha. Eu vou fazer as escolhas que me cabem. As escolhas que vocês são capazes de executar com competência e, e, e com eficiência, você pode dizer, Vocês têm que fazer direito, vocês têm que fazer bem feito. Então, muitas vezes, os alunos, alguns alunos falam assim: pô, mas eu quero me formar em três anos. Bem, se você trabalha o dia inteiro, se você está super sobrecarregado, talvez você consiga, mas talvez você não consiga. Ou, oh, está muito difícil para mim, eu não consigo aprender essa matéria em um quadrimestre. Não tem problema, você faz de novo. Então você talvez não consiga fazer em três meses, em três anos. Mas o importante é que vocês façam bem feito e no ritmo de vocês. E isso é uma coisa que eu espero que vocês lembrem ao longo desses anos todos que vocês vão passar aqui. Não é obrigatório seguir um determinado ritmo. Não é obrigatório fazer uma, um conjunto de escolhas que a gente, que a universidade oferece. As escolhas são de vocês, a liberdade é de vocês, e vocês têm que ter a responsabilidade com a vida de vocês de fazer aquilo que lhes cabe, que lhes cabe. Então, é, é, eu sei que é rápido o que eu estou falando, mas... é, é um, uma pequena introdução a esse curso, que é um bacharelado em ciências e Tecnologia. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer esse curso, eu teria feito ele por ele mesmo. Isso é uma coisa que os alunos esquecem, o um bacharelado em ciência e tecnologia. Eu teria feito disciplinas de humanidades, eu teria ido para São Bernardo, eu teria feito ciências sociais, eu teria feito todas as áreas do conhecimento para depois escolher o que eu ia fazer. Talvez eu até caísse na computação, que foi a minha profissão, mas não foi a minha profissão de, de, de formação, que eu fui engenheiro de telecomunicações, mas eu teria tido uma formação ampla eu teria entendido mais o mundo, eu teria aproveitado a universidade. E o bachonado em ciência e tecnologia permite que vocês façam isso, que vocês tenham uma formação excelente, multi interdisciplinar, que vocês entendam as áreas do conhecimento, o estado da arte das pesquisas, porque os professores da universidade são todos muito bons, todos pesquisadores, então o que está indo para a sala de aula é aquilo que a, que a ciência está fazendo, né? e vocês estão vendo, a gente está vendo nesse momento o quanto a ciência é importante, então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim: aproveitem a possibilidade de disciplina, disciplinas que vocês podem fazer, é, aproveitem toda essa interdisciplinaridade, vocês têm liberdade, porque se vocês estiverem seu para assim, ah, me esqueceu, esqueci mesmo, porque 46 mas 30 dá 76, vocês têm 24% de disciplinas livres e livre a qualquer coisa então vocês podem fazer de qualquer curso, em qualquer campus, em qualquer horário, desde que tenha vaga. Mas se não forem disciplinas obrigatórias, vocês vão ter vaga. Vocês podem fazer a formação que vocês quiserem. Vocês podem aproveitar muito essa universidade, muito a formação de vocês. Então sejam muito bem-vindos novamente. Eu estou à disposição. Meu nome, meu e-mail é Itana Itana@ufbc.edu.br. Eu desejo que vocês tenham uma trajetória maravilhosa aqui dentro. Dentro e que vocês se enriqueçam enquanto seres humanos para vocês poderem dar um grande retorno para a nossa sociedade. Um beijo em todas e todos.